Galera, o Dir mesmo, mano, é isso. É isso, o Dir. O Dir, beleza. Vai ter 40 mil bits, que o Guerreiro falou. Vou pegar o Dir, vou de Udir. Oh, o cara pegou o Doutor Mundo, mano. Será que Doutor Mundo é uma boa resposta pra o Dir, velho? Interessante, hein, mano. Acho que estão te usando, meu bombom. Não, o cara não ia me enganar assim, não, pô. Não é possível que o cara ia enganar nós, não. A galera fazendo mil Turbo mesmo, hein, mano? Acho que eu vou fazer Kimio Turbo, velho, dessa vez. O Castel pé parece ser poderoso contra o Deer, ó. O Doutor Mundo, eu gostei de ver esse cara pegando o Doutor Mundo. Porque quando eu tiver contra o Deer e não saber do que jogar, eu vou de Doutor Mundo. E meu time tá meio... E aí, mano? Os caras não vão trocar? Não, mano? É Jarvan Top? Nossa, mano. Meu... Se o Jin e eu ficar fraco, fudeu, galera. Meu time não vai ter dano, não, mano. Olha lá, e é logo o Ranger. Se, se o Ranger pegou o Doutor Mundo, é porque deve ser uma boa resposta o Udyr, né, mano? E se o cara pegou o a pé ali, mano, de fato já foi pensando no Udyr também. Fudeu, tropinha. Se esse Jin não ficar forte, fodeu. Confio em você, meu gostoso. Sei não, hein, galera. O, o, o, o, que, o, que, o que é bom é que a gente tem um novo Jorge aí de Ivern Mid. Isso que é bom no time. Mas agora eu tenho um Jarvan top. Eu de Udyr, tá ligado? Eu não sei se dá pra confiar nesse speak não, mano. Eita, rapaziada, fodeu. Ele upou o... o... A skill da tartaruga só no nível 12, mano. Será que eu faço isso também, velho? Por que, que ele não pôs a tartaruga só no nível 12, hein, velho? Essa garrinha do Ujir, mano. Olha que gostosinha ele dando auto ataque, mano. Sai gostosinho, mano. Será que tem que ficar apertando toda hora pra eu nunca perder essas stacks aqui, tá ligado, velho? Eu queria, eu queria ter essas malícias de Ujir, mano. Alguém me ensina essas malícias de Ujir, pelo amor de Deus, velho. De quando deixar os bagulhos ligados, desligados. Olha lá, vou ficar apertando aqui, mano. Vou ficar apertando os botões. Olha que legal, o Cassiopeia já pegou meu track, olha que interessante Os caras vão saber 100% do tempo aonde o Jir tá, mano Pô, errado? O que que eu upei errado? Já fiz alguma coisa errada aqui, mano? Basta ler Marquinha aí que tá, mano Se eu leio eu não vou entender, velho Já expliquei pra vocês, eu tenho que praticar o bagulho pra entender, velho. Só ler não adianta comigo Se esse cara demora vai ser flashzão na boca Uga, faz Uga, galera Faz o Uga, galera. Faz o Uga. Pelo amor de Deus. É de ponta a ponta, galera. Só o guerreiro não morrer ali, mano. Só o guerreiro não morrer. Pelo amor de Deus, mano. Gankzinho um desse aqui. Nem gastei minhas spells. Ronaldinho já mandou o um Let's Go. Eu não entendi, foi nada ali que eu tava rapidão, mano. Ó o TP do novo Jorge, mano. Quase que o Ranger Moy. Eu vou morrer ou perder meu Flash aqui, mano. Quem confia, digita capa. Que eu vou perder meu Flash aqui, galera. Quem confia, digita capa. Ah, não gastei nada não, vou embora, vou embora, vou pra casa Não vou upar o W não, hein, mano, eu acho, velho Tem um cara aqui que eu tô olhando no ProBuilds que ele não upou o W, mano O W dá sustain, shield, tá ligado Mas eu fiquei muito impressionado aqui que eu olhei no OPGG de um coreano aqui e ele upou o W só nível 12 Acho que eu não sei se esse é um bom jogo pra experimentar isso, tá ligado? O cara que fez isso, ele tava contra a Thalia, mano Então eu acho que é porque ele queria matar a Thalia toda hora, tá ligado? Ele não precisa de shield contra a Thalia É Mas só ele fazer o Uga e ele estudar, véio. né? Nossa, esse cara é o crime, hein, mano? Ai, mano! Caramba, velho! Eu joguei mal, rapaziada! Eu acho, não sei, velho! Eu não mato esse cara, será que mata? tivesse algum jeito de pegar ele, hein? Será que eu tentar e vai esse cara, mano? De fato não dá, tá ligado? <risos> <risos> ah! Ai meu deus! Pra onde que eu vou, galera? Ah! Deu tempo! Ah! Deu tempo, mano! Ah, não sei se é muito bom esse aí não A gente matou a DC, tô tentando deixar o Jim forte Mas a gente vai perder os objetivos, tá ligado? De fato, não é uma boa escolha Mas fazer o que, né? Não tem muito o que fazer mas eu só vi a cabecinha, velho. Puta, o pudim. Ai, mano, não dava pra Karma usar nenhuma skill ali, mano. Não dava pra usar nada, velho. My bad, galera. Não era pra ter feito isso, não. Mas eu acho que se a Karma acertar um, uma skill, nós matava. Eu acho, velho. Se ela tá com quezinho. Um Qzinho. O Karma vai solar o cara. Olha que hype. É. Mano, por que, que o Jarva no tepa, cara? Que agonia, mano. Por que, que o Maninho não tepa, cara? Mano, meu Deus, galera, meu Deus. Nice, Jim. Mostra pra que, que você veio, velho. Ah, o Jarva tempou só agora, mano. No final de tudo, velho. E nenhuma kill ele não deve pegar esse pá, velho. Tá, ele pegou, boa. Boa, boa. O TP dele foi bom. Nice, rapaziada. <risos> vambora, mano, vambora. Agora deu vontade de ganhar esse jogo, velho. Vou fazer de tudo pra ganhar. Se eu tivesse tirado a Pink, mano, esse TP não ia acontecer, tá ligado? Vocês conseguem ver que merda? Agora ele só anda pra frente aqui e mata todo mundo. Eu vou só sair correndo, mano. <risos> mano, morreu três do meu time por culpa minha, mano. Eu vou só sair correndo, velho. Finge que a culpa não foi minha, mano. Vamos sair correndo aqui, tá de boa. Mano, o cara não morre nunca, velho. Mano, credo, velho. É meu boneco que não. Acho que a gente não tem dano, né, velho? Isso que eu tô falando que vai ser azedo pra gente. Eu e o Ivory não tem dano, mano. Não tem dano, mano. Só não tem dano, velho. E agora? Quase, quase matou a Félix. Eu tive que virar na Lulu, né, velho? A gente pegou o flash do cara. velho vai. Eles gastaram tudo. Ajuda a sair aí, tropa. Nossa, eu meti um flashzão do foda-se, hein, mano, pra matar uma Lulu. Se sair 3x2 tá ok, só que o Félix pegou as kills, né? Tragédia. Cadê o Fugor? Então, eu vou fazer elite, mano. Eu... Será que é realmente uma boa eu fazer elite, velho? Eu tô pensando em fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa couraça. Aí eu vou fazer Força da Natureza. Depois Leach, tá ligado? Lit vai ser daqui dois, um item e meio ainda. E eu ainda preciso fazer quarta cura. Mano, fudeu, tá ligado? Eu tô fudido, basicamente. Véio. Limite da razão em dente de Nashor Não tem como. Esse item vai ficar a Disney, pô, né? Eu não sou tão Disney, não, velho. Tem que ser uma buildisinha mais sábia, velho. Eu preciso destacar o MR bruta, tem que é o um MR bruta bruta, mano. Esse força da natureza, ele é a minha própria MR bruta, né? Quando eu pegar ele, acho que o jogo melhora. Nossa, os caras só guivou o dragão e tá indo levar tudo no mid, mano. Caramba, eles é inteligente, hein? Eles estão ligados que é bem melhor levar a mid do que querer fazer qualquer coisa aqui. Uai, mano, agora a gente talvez consegue lutar isso, não, véi? Mano, por mim, nós tenta lutar isso, véi. Eu não vou conseguir entrar no pitch, né, mano? A gente pode puxar a wave do mid, a única coisa que tem pra fazer é puxar essa wave, véi. Só isso, é a nossa única resposta. Nossa, tinha um ult ainda, velho, depois desse rolê todo. Nossa, meu Deus! Nossa, velho. O cara matou muito rápido, velho. Muito rápido, mano. Nossa, rapaziada, misericórdia, velho. Foi muito rápido, velho. Olha o Stonzinho do Uga. Olha o Stonzinho do Uga, mano. Mano, tem que matar esse cara, pelo amor de Deus. Não é possível que o Malulu vai conseguir pilar esse cara e ele vai matar meu time inteiro, velho. Não é possível, velho. Não é possível, sim. Caramba, mano. Que difícil, velho. Misericórdia, mano. Ah, faz o UGA, galera. Faz o UGA, galera. Vamos fazer o UGA aí, imediatamente. Acho que eu pego ele, tropa. Acho que eu pego ele, velho. Nossa! Bora, bora, bora. Tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo. O Nexus não caiu, né? Safe. Olha esse, esse cara aqui, velho. Esse cara tá na Disney, mano. Matar ele acabou dando o dano do time deles. Bora, bora, bora, bora. Ai, pila, pila, pila, pila. Brincadeira, brincadeira. Ai, velho, eu fiz o que dava. Bora, galera, bora, galera. Vocês estão com medo do quê? estão com medo do quê? Tão com medo do quê? Bora. Meu Deus, véi! Meu Deus, véi! Nossa, que medo do meu time jogando com medo, velho. Dá GG, dá GG. Será que é GG, velho? Mano, meu time jogando com medo ali, velho. misericórdia, véi. Acho que é GG, velho. Eu acho que é GG, acho que nós ganhamos o jogo, velho. Mandar um GG no AU perguntando, mano. Acho que eu ziquei mandando GG perguntando no AU, mano. Tenta GG, papo reto, véi. Tenta GG, véi. Ah, não dá pra ser GG, velho. Não dá, não dá ziquei esse pá, mano. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Caramba. Mano, acho que se meu time me pila ali e vem sem medo pra me salvar, aí era a gente matava os caras mais rápido e dava GG, velho. Mano, a gente tá sem pressão de wave bot top, mano. Isso é muito ruim. Não sei se esse mid é dos melhores não, mano. As waves, galera. As waves, mano. A gente tá com as waves tudo cagada, velho. O Afélius, mano, que é essas máquinas dele, velho. Olha o Afélios, velho. Olha o Afélios, rapaziada. Ah, mano, olha o Afélios que é essas máquinas dele, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que que é essas máquinas aí, mano? Vem cá, vem cá, rapaz. Deixa eu descontar minha raiva aqui no C. Nossa, ele só me matou. Mano, se o Afélios morre, mano. Insta, velho. Caramba, velho. O Afélios tinha que morrer, velho. Que jogo, velho. Que jogo foi esse, véi. Nossa, graças a Deus esse jogo acabou, mano. Misericórdia. Não aguentava mais, não, mano. Caramba, velho. Jogasse, jogasse, jogasse, mano.